Olá! Estamos aqui novamente para o nosso já tradicional encontro de todas as semanas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal oficial do desenvolvimento pessoal. E esses últimos meses estão sendo mais difíceis para todos nós. né? Todos nós estamos realmente lutando para manter aí nosso otimismo, para mantermos a nossa alegria de viver, e ao mesmo tempo que tentamos preservar a nossa saúde mental. E olhando essa situação com um pouco mais de atenção... Cada vez mais eu tenho percebido que as pessoas que me procuram estão sendo tomadas pela ansiedade, pela depressão, pelo medo da incerteza e da insegurança. Né? Esses dias uma pessoa me perguntou, inclusive, como eu consigo manter otimista e ser bem-sucedido mesmo diante de toda é, essa situação. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você o meu segredo para me manter sempre otimista e ser bem-sucedido mesmo diante de situações, aí vamos dizer, é, mais difíceis e incertas como a que nós estamos vivendo nesse momento. Vamos começar, então? Você deve ter percebido que eu tenho abordado muito nos nossos vídeos questões relacionadas ao autocuidado. E no vídeo da semana passada, inclusive, nós falamos sobre a autoaceitação e sobre a importância de se permitir ser quem você é. E eu vou te deixar aqui no canto da tela, inclusive nos cards, como sugestão de vídeo, se você ainda não assistiu, depois eu recomendo que você assista, né? Vai lá e assista ele, tá? O vídeo da semana passada. É, mas agora eu quero que você me diga como anda o seu amor próprio, né? Como está a sua autoestima nesse momento da sua vida. Eu confesso que eu sempre fui péssimo para praticar o amor próprio, a autoaceitação, né? Essa é uma questão que eu sempre precisei e ainda preciso dar muita Atenção aí, uma atenção maior, porque é muito fácil realmente nós nos deixarmos levar pela correria aí da vida, pela, pelo socialmente aceitável e no final das contas nós nos esquecemos de nos tratarmos bem a nós mesmos, né? Isso é uma coisa contra a qual todos nós lutamos praticamente todos os dias das nossas vidas e o mais curioso. E eu pensava nisso inclusive no domingo agora, aí, domingo passado foi dia dos pais, como nós sempre arrumamos tempo para dedicar esse tempo à adoração pelos outros, ou mesmo criarmos dias dedicados à nossa adoração pelos outros. Né? O dia das mães, o dia dos pais, o dia dos namorados, aniversário de amigos, parentes, filhos. Mas ao mesmo tempo nós acabamos nos deixando de lado, né? não curiosamente, é, ao tentarmos mimar as pessoas queridas, né, nós queremos demonstrar o quanto elas são especiais e para nós, e nós acabamos esquecendo que existe é, alguém muito especial que também merece alguns mimos, né, que somos nós mesmos. E nós nos preocupamos tanto em demonstrar o nosso carinho, a nossa afeição pelos outros, que nós nos esquecemos de como demonstrar amor e afeição a esse ser tão especial, que é você. Né? O amor próprio é muito importante para a nossa felicidade e é muito fácil realmente nós nos colocarmos de lado aí, né? e nos esquecermos de cuidar de nós mesmos. Né? Mas a maneira como você se trata afeta sim, sua vida muito mais do que você pode imaginar. Eu tiro por mim, né? já há um bom tempo, eu venho observando e eu percebi que como alguém se sente em relação a si mesmo afeta o comportamento, da pessoa, né? afeta suas decisões, e com essa modinha de anulação da individualidade, né? destruição do ego e da anulação da identidade pessoal, né? essa modinha comunalista e coletivista, o que mais nós ouvimos hoje é como temos que amar ao próximo, como temos que cuidar do próximo, né? resumidamente, aí, como temos que nos preocupar e cuidar da vida alheia e do mundo, que nós acabamos perdendo muito tempo nos culpando e nos preocupando demais, né? pensando em como as pessoas nos vêm e acabamos nos esquecendo de mais de cuidar nós mesmos, né? É, não que você não deva se preocupar com os outros, cuidar, de ajudar as pessoas aí, né? Mas daí a querer se tornar um bom samaritano, salvador da pátria é uma estupidez imensa, né? O autocuidado é muito importante e se você analisar a sua vida, suas dificuldades, eu afirmo isso porque eu mesmo já fiz esse Exercício, né? Se você olhar para si mesmo, você vai reparar que boa parte da sua ansiedade, da sua insatisfação e do descontentamento com a vida que você sente, né? É, vem da sua negligência consigo mesmo, né? Da falta de amor próprio. E uma coisa que eu percebi também é que, se você prestar mais atenção aí em si mesmo, você também vai perceber. O que quando alguém deixa de cuidar de si mesmo, né? quando alguém deixa de ser a sua prioridade, deixa de se preservar e negligencia em amar a si mesmo. Né? Então ela deixa de demonstrar o amor próprio fatalmente. É, essa pessoa começa a escorregar, vamos dizer assim, em todas as áreas da sua vida. Né? Faço o teste por você. Eu fiz esse teste, é por isso que eu estou afirmando, inclusive, que quando você deixa de auto se autovalorizar e de se autopreservar, você vive mal, você se alimenta mal, você dorme mal, né? você se relaciona mal. Resumidamente, você passa a ter uma vida pouco saudável, você se isola, você perde o rumo, você destrói a sua saúde mental. Né? Esteja você se perdendo em padrões irrealistas, elevados, ou gastando a maior parte do seu tempo, aí, sua energia se concentrando nos outros, é muito fácil. Fácil cair nessa armadilha né, e criar um padrão de se sentir deprimido. Então, se você quer cultivar uma mente, um corpo saudáveis, né, você precisa começar a combater esse sentimento coletivista de culpa né, de anulação e passar a desenvolver hábitos que estimulem o amor próprio, né, que estimulem a autovalorização. Se você vive o tempo todo tentando se ajustar a esse vivo constantemente aí, né, é, se sentindo inadequado, você só vai causar estragos na sua vida, né? Você só vai destruir a sua saúde mental. E é claro que isso vai afetar toda a sua vida e vai causar estragos em todas as áreas dela, né? Seus relacionamentos, na sua carreira, isso vai causando estragos na sua saúde mental, é, no geral, né? E de qualquer jeito. Todos nós lutamos com problemas de autoestima. Né? Sempre nós estamos aí nos culpando e nos condenando é, pelas mais diversas coisas. E normalmente pelas coisas mais insignificantes também. Né? Mas se você quiser ter um relacionamento positivo, né? se você quer ter uma boa relação consigo mesmo, você precisa se esforçar. Então você tem que deixar de lado as modinhas, os mininis, né? deixar de frescura e parar de se sentir vítima das pessoas, da sociedade, do mundo, para tentar ser aceitável e começar a se empenhar em se conhecer a si mesmo, né? se preocupe com você, comece a se preocupar com a sua vida. E acredite se quiser, tá? mas se todo mundo fizesse isso, se cada um se preocupasse com a sua própria vida e só com ela, o mundo seria muito menos injusto, né? o mundo seria mais harmonioso, né? porque nós teríamos menos conflitos, menos gente se metendo onde não deve, né? nós teríamos menos intriga. E, por incrível que pareça, nós teríamos menos competitividade, né porque nós teríamos menos exibicionismo e mais solidariedade, principalmente aí entre as pessoas. Né? Mas eu estou falando aqui de amor próprio, né? desenvolver o um amor próprio. E o que é, então, o amor próprio? Né? É difícil fazer alguma coisa sem saber o que ela é. E quando nós falamos em amor próprio, nós estamos abordando aí um assunto que dá margem a várias interpretações. O que pode significar muitas coisas diferentes, né? Cada um de nós aí tem uma ideia, mas basicamente se resume a se sentir bem consigo mesmo, né? Mesmo que haja um momentos aí que você esteja descontente ou mesmo é, desapontado com a sua vida, né? O amor próprio tem tudo a ver com a construção da sua autoestima e da sua autoimagem. Então a ideia é basicamente usar o seu eu ideal como seu guia, né? Como uma inspiração, não como uma meta que deve ser alcançada a qualquer custo. A ideia do amor próprio é ter o seu próprio guia, o seu próprio GPS interno aí para te dar uma direção, né? E por que não uma perspectiva mais otimista com relação à vida e com relação a si mesmo. Né? Se você reparar, muitas vezes nós nos deparamos, é, nós dependemos de fontes externas e até de outras pessoas para nos validar, né? para validar as nossas ações, para validar as nossas emoções, e nós acabamos dependendo de coisas e pessoas para determinar e validar a nossa felicidade. O que é um grande absurdo, né, porque só quem sabe o que você precisa para ser feliz e realizado é você mesmo, né? é a própria pessoa e mais ninguém. É... O que eu acho mais engraçado, é que justamente essa modinha coletivista, né, que prega a união, a igualdade e a integração entre tudo, entre todos, né, a globalização dos sentimentos e das emoções, é o que justamente está tornando as pessoas cada vez mais solitárias, cada vez mais deprimidas. É, apesar de tentarem se integrar, as pessoas se tornam cada vez mais solitárias. Né, essa tentativa forçada de integrar ou de se integrar a tudo e a todos, né, de fazer todos parecerem iguais, na realidade só está servindo para ressaltar as diferenças. Só serve, na verdade, para mostrar o quanto nós somos únicos e diferentes. E essa modinha de paz amor, iniciada pelos hippies dos anos 70, nos Estados Unidos, lá do Stock, né adotada pelos esotéricos comunalistas aí dos anos 80, de nova era, né, no seu anarquismo cristão, e aceita pela geração mini-mini-mini, a partir dos anos 90, está funcionando ao contrário, literalmente está sendo um tiro no próprio pé. né? Tudo isso... Só está tornando as pessoas cada vez mais solitárias, né? e pior, mais distantes de si mesmas. Só se fala muito ultimamente em radicalismo, né? tanto social quanto político, e se percebe um acirramento, Aí vamos dizer nisso, né? mas se você reparar bem, quem está causando esse extremismo que nós vemos cada vez mais aí, é, exaltado, é, o que inicia esse radicalismo é justamente essa intransigência comunalista, essa ditadura coletivista que mentirosamente desprega a liberdade de expressão, a, a igualdade, né, onde todo mundo tem ficticiamente o direito de falar o que quer, de fazer o que quer, de ser quem quer, de pensar como quer, né, contanto que pense como eles, se expresse como eles e seja exatamente como eles querem que sejamos. Né, como eles então nós vivemos a hipocrisia da ditadura do politicamente correto, né? Nós podemos falar, fazer e ser o que nós quisermos, contanto que não sejam o que meia dúzia de conformistas incompetentes sem talento nenhum dizem que temos que ser, né? Que temos que ser igual a esses incompetentes. E com isso nós nos tornamos pessoas cada vez mais solitárias, né? A solidão é um sentimento de tristeza, né? Aquela sensação nós temos de ficar de fora enquanto os outros aproveitam a festa e se divertem. Né? Solidão é anular a própria identidade, abrir mão das nossas próprias necessidades para nos tornarmos aceitáveis. E é se negar e buscar a aprovação de outras pessoas, a aprovação da sociedade. Né? Então, olhe ao seu redor e me diga o que você vê. Né? Em que mundo você está vivendo? De que lado você está na sua vida? Você está do lado de todos ou está do seu lado? Né? É óbvio. Que mesmo que você tenha certeza que está ao lado de todos, né, que você segue, aí, siga né, o coletivo, é, mas ao mesmo tempo você não tem nenhuma afinidade com isso, não, se, não sente alguma conexão é, com essas ideias. É óbvio que você vai se sentir solitário separado do mundo, mesmo estando rodeado é, de pessoas. Né? Essa sensação de separação e solidão ocorre porque nós diminuímos... É, e nos consideremos apenas uma pecinha aí, em um imenso universo onde tudo supostamente está interligado. Né? Então o que você precisa entender definitivamente é que você não é uma peça. Né? Isso não é um tabuleiro de xadrez. Você não é uma parte do universo. Então esqueça toda essa merda coletivista né? e coloque é, nessa sua cabeça que você é um universo. Então você é o universo. É simples assim. né? Para de ficar filosofando. Ficar complicando tudo, né? Nós temos esse medo de ficarmos solitários, né? Parece que o mundo nos rejeita, que a vida é um adversário que está sempre contra nós, né? Para algumas pessoas, a vida é sádica, né? Para muitas pessoas, a vida é ao mesmo tempo uma fonte promissora de felicidade, e uma grande ameaça, um potencial, né? Nós queremos que alguém esteja conosco, cuidando, amando e atendendo as nossas necessidades mas nós mesmos não fazemos isso com relação a, a nós, né? Ao mesmo tempo que nós esperamos e às vezes até exigimos atenção o amor de outros aí, nós culpamos, nos condenamos e nos auto-rejeitamos, né? Então na verdade essa necessidade de atenção, essa necessidade de aprovação é, é uma maneira que as pessoas encontram para preencher o vazio que nós estamos nos tornando, né? Uma maneira de satisfazer essa, essa carência é, da qual nós nos tornamos dependentes. Né? Então pare de se comparar com os outros, é de viver pelos outros. O ser humano é naturalmente competitivo, né? e apesar dessa modinha de igualdade, dessa é besteira, nós somos socializados para sermos competitivos. Então nós nos comparamos com os outros, né? e é natural nós fazermos isso. Mas pode ser perigoso, né? simplesmente é, não há sentido em se comparar com qualquer outra pessoa no planeta, porque é apenas e somente uma dessas pessoas, né? e é, que é você. Então se concentre em você mesmo e nas suas necessidades. Né? Faça um teste, inclusive. Tente fazer isso e repare como você vai se sentir livre, né? como você vai se sentir mais leve, mais independente. Já houve um tempo... Onde parecia que eu carregava todo esse peso do mundo nas costas, tá? Não sou diferente de ninguém e eu acreditava que, assim como você né, acredita, que eu era responsável por todas as mazelas do mundo e assim como você também eu acreditava que eu podia fazer a diferença. Só que o tempo passa, né? Nós aprendemos muitas coisas, é, nós percebemos muitas coisas e eu entendi que eu não poderia jamais fazer alguma diferença, né? É, pensando, sendo e fazendo igual a todos. Aliás, isso na verdade é literalmente a definição de insanidade. Né? Por outro lado, a mudança de uma palavra dentro dessa frase se tornou uma descoberta que, eu me, que me permitiu abrir as portas do mundo né? de um mundo muito mais simples, muito mais prático e muito mais bem sucedido que eu compartilho inclusive com você agora. É, em um determinado momento da minha vida, eu percebi que eu não tenho que fazer né, a diferença porque eu era a diferença. E assim como eu percebi isso, você também não tem que fazer a diferença porque você é a diferença, né? Assim como eu, você não é parte do universo. Cada um de nós é um universo. Um universo que deve ser preservado. Ao invés de tentar cuidar do planeta, salvar o mundo, salvar o universo, cuide do seu universo, ame o seu universo. né Não se preocupe aí com a opinião dos outros, não se importe com o que a sociedade pensa ou espera de você. Você não pode fazer todo mundo feliz, né? Isso é um fato. Então isso é uma grande perda de tempo, né? Que só vai atrasar a sua vida. Como eu falei no vídeo da semana passada... Se permita cometer erro, se permita ser mal falado, ser criticado, se permita ser admirado. Né? Quando as pessoas falam mal de você na realidade, elas estão te admirando, elas estão te invejando né? por não terem a competência de ser como você é, de não ter a coragem que você tem. Então repare que quem mais te critica, né? quem mais te odeia... É é porque mais te admira, né? Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas se invejam, né? Porque elas não têm o poder que você tem. Na verdade, elas até têm, né? Todo mundo tem. É, todos nós temos esse poder. Mas a maioria das pessoas é medrosa demais, né? Algumas acomodadas e preguiçosas demais para fazer isso. E o mais curioso é que desde pequenos, né? Desde crianças, é... mas correto dizer, talvez, né? É, repetidamente, aí desde a eternidade, achei o termo correto, né? é, nós ouvimos dizer que ninguém é perfeito, que todo mundo comete erros, né? mas contanto que você não cometa erros e que você seja perfeita, né? porque você não é todo mundo. E quanto mais velhos nós ficamos, mais responsabilidades nós vamos assumindo, né? mais pressão nós sofremos e cada vez mais é, nós somos cobrados e cada vez mesmo nós podemos errar. E eu digo que errar só é humano, dependendo de quem erra, né? Para as outras pessoas. E eu digo mais, o sucesso é aquele, aquele período que vem depois que você supera o seu último fracasso, enquanto você se prepara para enfrentar o próximo, né? É, sucesso é ser realista, é enfrentar e superar desafios, né? Se você é, não joga, você não ganha, né? Se você não perde, você não ganha. É simples, né? É exato como a matemática. E uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi aí, né, como engenheiro é que você não tem que ter todas as soluções, né? você não tem que ter todas as respostas, nem saber o que vai enfrentar né, para antecipar a solução. Tudo que você precisa é estar disposto a identificar o problema e encontrar a melhor solução. Né? Não uma solução, mas a melhor solução para um problema específico quando ele aparece né? e se aparece. E é por isso, inclusive que a melhor definição de um engenheiro né, é que o um engenheiro é aquele ou aquela, né, porque temos muitas engenheiras também, que consegue fazer com um real aquilo que qualquer idiota, qualquer imbecil não consegue fazer por menos de 10 reais. Né? Então, se lembre sempre de que o seu valor não está naquilo que você aparenta ser, né? o seu valor não está naquilo que você imagina ser, nem naquilo que os outros esperam de você, o que você seja. Né? O seu valor está em você, naquilo que você é naturalmente. Então é muito importante que você entenda isso, né? Porque isso é fundamental para a sua velocidade. Nós vivemos aí em um mundo de muitas distrações, de muita cobrança, né? Muita gente te cobrando, é muita gente te apontando o dedo, né? As pessoas apontam os dedos umas para as outras, né? É... E seus próprios valores, muitas vezes, acabam reforçando esse sentimento de inadequação. né Mas você é valioso, sim, e é muito valioso, desde que você assuma ser você mesmo. né Então, seja como você quiser, haja como você acha que deve agir, seja quem você quer ser. Né? Se for muito ou pouco, isso não importa. Seja aquilo que te deixa confiante, seja aquilo que te deixa confortável e feliz com a vida, né de uma forma bem simples, seja quem você é. é aliás, no meu e-book Enriquecendo a Vida, eu te ensino justamente a fazer isso, né? Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que lá tem um link que você pode conhecer o conteúdo do livro e também tem o um link para solicitar os meus livros gratuitos. Tá? Tem bastante livros e-books gratuitos aí que você pode solicitar. Então, a partir de agora, se dê uma folga aí, relaxa um pouco, né? E antes de qualquer coisa e acima, de todas as coisas ame se a si mesmo. Né? É, esqueça essa história de que para ser alguém você precisa ser aceitado, de que para ser feliz e bem sucedido você precisa ser perfeito. Né? E que para ser perfeito você precisa ser igual a todo mundo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente aí pela sua companhia. Um forte abraço e nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Até lá.